Agora começavam a parte mais perigosa de toda a viagem. Cada qual pôs aos ombros a pesada mochila e o odor de água que lhe competia. Voltou as costas à luz das terras exteriores e mergulhou na floresta. Acabei agora o capítulo do Béorne, e estou com um pouco de fome. Ah, já sei o que vou fazer. O meu nome é Inês Cardoso Anacleto e eu estou aqui para vos trazer mais um vídeo do TT Chef. Se não sabem ainda o que é o TT Chef e nem do que eu estou a falar, vejam a playlist que vai estar aí em baixo, pois nesta playlist eu trago os vídeos de receitas baseados neste livro aqui, A Cozinha do Senhor dos Anéis. E hoje vamos já para a nossa terceira receita. E não se esqueçam desde já de deixar um grande gosto neste vídeo, subscrevam-se ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando sair um vídeo novo. E hoje, a receita que vou trazer são os bolinhos de mel dos Beornings. Os Beornings são o povo do Beorn, Mas hoje, não vos vou fazer uma pequena introdução sobre o personagem. Pois o César tem esse vídeo no forno. Fiquem a aguardar. E agora, vamos então passar à nossa receita. Mas não acham que somos pouco profissionais? Não acham que falta aqui alguma coisa? Ah, pois é, pessoal. Gostam? Temos aqui, então, o primeiro avental oficial do Tolkien Talk. E, então, vamos lá agora sim passar à receita. E como ingredientes temos... 6 ovos, 330 gramas de farinha, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga, 5 colheres de sopa de mel e 1 colher de sobremesa de canela. vamos também precisar de uma formadilha ao forno previamente forrada com manteiga ou papel forestal e se não tiver papel vegetal podem também fazê-lo com farinha e não se esqueçam também de pré-aquecer o forno a 180 graus em primeiro lugar o que vamos fazer vai ser separar as gemas e as claras dos 6 ovos vamos a isso! tal como disse anteriormente no TT Chef número 2 quando estiverem a separar as gemas das claras dos ovos Faça-no primeiro no recipiente à parte, pois caso algum esteja estragado, não vai entrar em contato com os outros. Já temos então aqui as nossas gemas e as nossas claras separadas. E agora, vamos deixar as, gemas, as claras aqui de parte e, às gemas, vamos adicionar o açúcar e bater. Vamos lá! E agora, vamos adicionar então a manteiga. E a manteiga ela precisa de estar amolecida, por isso deixem-na fora do frigorífico algumas horas ou então derretem-na um pouco no micro microondas. Vamos adicionar 5 colheres de sopa de mel e bater novamente. o açúcar e um helado de lado, e vamos passar às claras. E aquilo que vamos fazer é batê-las em castelo. E já sabem, vamos adicionar uma pequena pitada de sal. Temos aqui então as nossas claras em castelo, e aquilo que vamos fazer agora é... É ir juntando as claras às gemas, mas alternando com a farinha. Vamos a isso. E vamos colocar também uma colher de supermífero de canelo. Agora vamos pô-la na forma. Colocá-la no forno. Vamos então fazer agora uma espécie de calda e para isso vamos precisar de 15 meio de água, 150 gramas de açúcar, 200 gramas de mel, um pau de canela e na seita diz que precisamos de 2 colheres de sopa de rumo uma verdadeira receita à terra média, vamos utilizar hidromel, e aquilo que vamos ter de fazer é colocar este tachinho ao lume e quando a água estiver a ferver, vamos adicionar os 150 gramas de açúcar, dissolvê-los e depois então adicionar o mel, o hidromel e a canela e mexer tudo. Vamos a isso! Vamos adicionar a água num tachinho e quando esta estiver a ferver, vamos adicionar o açúcar e mexer durante 2, 3 minutos. Para este ficar bem dissolvido, vamos adicionar as duas colheres de sopa de hidromel. Vamos adicionar também os 200 gramas de mel. e adicionar também o pau de canela. E agora vamos mexer tudo até ficar uma calda homogénea. Os nossos bolinhos já vieram do forno e não se esqueçam de esperar um pouco para eles arrefecerem de passarem aos seguintes passos. O que agora vamos fazer é cortá-los em pequenos um cubos. Vamos a isso. E agora que já temos os nossos bolinhos partidos aos bocadinhos, vamos adicionar a calma. fazer é deformá-los. prontos e se quiserem ainda podem polvilhá-los com canela. Eu sei que este cenário foi diferente dos dois últimos vídeos, mas a outra cozinha é de um familiar meu e eu nem é sempre vou poder gravar lá, mas sempre que puder prometo postar vídeos naquela bonita cozinha obitesca. Então pessoal, ainda aqui estão, vocês já sabem como é. Se recriarem ou se inspirarem nesta receita, partilhem connosco e utilizem a hashtag de Chef. Se ainda não o fizeram, deixem like neste vídeo, comentem aí em baixo o que acharam e inscrevam-se ou subscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações. Sigam-nos também pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. E sigam também as nossas páginas parceiras, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E se quiserem ajudar o canal têm mais duas formas de o fazer, só além no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar dar padrinhos ou madrinhas do TT, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E nós por hoje ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado, vemo-nos no próximo vídeo, um bom apetite e um grande beijinho. caminhavam em fila indiana. A entrada para o carreiro era como uma espécie de arco de acesso a um túnel escuro, formado por duas grandes árvores que se inclinavam uma para a outra, tão velhas e tão estranguladas...